Nessa videoaula aprenderemos como gravar, como importar dados na estação total, clico no menu arquivo, novo projeto, aula 3, clico em salvar observe que foi inserido um novo projeto, clique na aula 3, né? Clico no, no, no campo, clico no botão do mouse, seleciono importar arquivo estação total não cria um novo caderneta abre os dados referentes à estação não, no nosso caso tópico é GPS 210 dentro da pasta projeto selecione exemplo 6 selecione o um arquivo exemplo 6 M21 clique no botão abrir Clique no botão Formatar Dados da Estação Os dados serão inseridos na caderneta de campo nova que foi criada em nosso caso aula 3 Guia clica em em aula 3 ou será exibida a caderneta de campo Clique na guia Campo Observe que as descrições equivalem às gizadas então clique no botão Verso de mouse Selecione ajustar o tipo de visada manual. Você pode inserir os seus códigos, suas descrições. Configurados de acordo. Clique no botão aqui. Os dados serão ajustados. A de auxiliar, no nosso caso, R de ré, de ante. Ao final da planilha, ocorreu o primeiro. Observe que está faltando os retículos. Clique no botão inverso do mouse. Copiar. Seleciona o local de destino. Colar. Observe que o ponto é grande. Seleciona o tipo. Conte. Clique no botão Salvar. Agora clique novamente com o no botão inverso do mouse. Seleciona a opção. Calcular. Observe por em cima da tolerância. Clique no botão ok para pensar a polígono de base. Os dados serão alcançados exibidos no relatório. Também é utilizado para proporcionar as coordenadas. Observe o linear de fechamento calculado e ajustado. Agora clique na guia Resumo para usar as resumo. Configure o gráfico. Configure o gráfico de desvios de acordo com o que é. você achar melhor. Agora clique em distância horizontal, ajuste a tabela para poder visualizar todos os pontos clique no botão taquimetria será exibida a janela de distâncias horizontais e verticais observe as distâncias horizontais vante e ré clique no botão próximo para visualizar as estações e as suas respectivas visadas clique no botão visualizar para atualizar a planilha Limita relatórios, texto, do Excel, observe a soma das distâncias da antiga, horizontal e horizontal reto clique na guia campo, exibir desenho, para visualizar o gráfico da poligonal, as linhas vermelhas da poligonal principal. E a minha verba da poligonal auxiliar, clique no botão Configurar, Desenho, Peça para Organizar. Agora vamos enviar os dados para o AutoCAD. Informe o nome do arquivo. Seleciona a versão do AutoCAD que está instalada em CPC Aguarde o que está processando Os dados são processados Aqui a poligonal principal e auxiliar com seus pontos e respectivos estilos de pontos. Utilizem que utilizem para visualizar melhor.